Olá, aqui é o Daniel e hoje nós vamos falar nesse Banho Mental número 13 sobre depressão e tristeza profunda. A depressão é um processo e a tristeza profunda é passageira, é o tema do nosso banho mental. Eu já tive depressão durante seis meses, conheço algumas pessoas também que já tiveram depressão por um tempo, pessoas que já pensaram em tirar a própria vida, pessoas que tiveram depressão durante dois anos, pessoas com dinheiro que tiveram depressão, pessoas sem dinheiro que tiveram depressão. Pessoas com dinheiro que tiveram depressão por falta de propósito, pessoas é, com depressão por causa que não tinham dinheiro. Então percebe que muitas das coisas estão atreladas a isso, né? não necessariamente só o fator financeiro. Às vezes muitas pessoas têm muito dinheiro e ainda assim ficam em depressão. Né? E tem gente que fica em depressão por não conseguir fazer dinheiro, por causa de dívidas. O que eu quero passar para você hoje, independente de qual seja o cenário da sua tristeza profunda, seja de falta de tempo, seja de é, sentir tipo que não tem dinheiro, enfim, que... Tudo isso é uma fase, tudo isso é um processo. Eu mesmo, nesse meu processo de seis meses, quando saí da depressão, eu fufu, saí de uma forma muito melhor. Né? As outras pessoas que eu conheço também saíram de uma forma muito melhor. Então, lembra que eu falei que nesse plano a gente está sujeito a algumas leis e princípios, né, como o sol, a lua e tal? Então, essa questão da tristeza profunda é algo que todos vão sentir, todos vão sentir aqui você já pode ter sentido talvez você esteja sentindo sentindo ou talvez você vá sentir mas é algo que todos nós passamos e aí quanto mais você foca nisso quanto mais você olha para isso pior fica quanto mais você foca nisso você alimenta isso isso cresce vai crescendo vai crescendo vai crescendo vai crescendo então qual é a solução você pode falar caramba daniel mas poxa é tão difícil é tão difícil não olhar para isso. Isso me incomoda muito. A situação me incomoda muito. Eu fico muito triste. Dói por dentro. Eu sei. Eu já passei por isso. Mas você precisa se movimentar. Ir para novos ambientes. Sair do ambiente que está te deixando triste. Que está te deixando para baixo. Andar. Andar é muito importante. Ver novas coisas. Ver novos cenários. Se conectar com novas pessoas. Você precisa não alimentar a sua dor. Fazer qualquer coisa para que você não alimente a sua dor. Porque se você alimentar a sua dor, vai ser muito pior. Se você alimentar a sua dor, você vai simplesmente tipo, entrar num ponto onde você vai achar que não tem solução. E realmente tem, porque é passageiro, você não vai ficar assim a vida inteira. É uma fase, é uma fase que quer contribuir com o crescimento na sua vida. Depois de ter passado, eu entendi, eu entendi isso, cara, isso me fez crescer, isso me fez ser uma pessoa melhor, isso me fez mudar. Talvez se eu não passasse por isso, eu seria uma pessoa bem diferente. Então isso me fez valorizar mais pequenos momentos, mais a família, ter mais alegria de viver. Então tem muitas pessoas que nunca tiveram depressão, mas não têm alegria de viver. Então você a gente passa a ter uma alegria de viver maior. né é, E quando você para de focar, você tem um crescimento profundo. Você pode pesquisar, pesquisa diferentes histórias de vida e você vai perceber que toda pessoa, antes de ter uma grande transformação ela passou por uma queda muito grande, por uma decepção muito grande, né por uma dor muito grande. E talvez esse, esse seja o momento que você está nesse, nesse, nesse ponto e é onde você vai é, ter algo muito maior na sua vida. É, imagina que a depressão é um passeio de barco. Não sei se você já andou de barco ou não. Mas de um lado a gente tem a margem. No meio só o oceano azul e do outro lado a margem de novo, né? E aí, enfim, eu já fiz uma viagem de duas horas e tal. E parecia que era só o oceano, só azul, azul, azul, um azul sem fim, que não tinha, não tinha tipo, não tinha final. E do nada apareceu no horizonte a outra margem. Então a depressão é essa viagem onde você vai. Você não vê o outro lado, parece que não tem fim, não tem jeito, mas quando você se movimenta e o barco está em movimento, ele não fica parado. Se o barco ficar parado lá no meio do oceano azul, ele vai ver o oceano azul para a vida inteira. Mas quando o barco fica em movimento, você fica em movimento, no final você vê a solução. Então é isso, aceite seu processo e se movimente que a solução vai vir. Vamos fechar os olhos para uma visualização, para limpar sua mente. Você pode falar. Eu agora entendo o meu processo. Eu respeito e acolho o meu processo de transformação. A partir de hoje eu não vou focar mais na minha dor, mas eu vou focar em me movimentar. E a transformação ela vai acontecer naturalmente. Quanto mais eu me movimento, mais a minha vida se transforma. E eu vou sair realmente desse momento de tristeza. E a minha vida vai ascender. Vai ascender, vai ascender e alcançar... Alcançar níveis incríveis, níveis altíssimos que eu nunca imaginei antes. Respira fundo. E é isso. Esse foi nosso banho mental número 13. Eu te vejo no banho mental número 14. Até lá.